Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim! Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Existe dieta da proteína, dieta do cã, dieta disso, dieta daquilo. Mas você não precisa ficar ah, se pesquisando em, no meio de tanta informação. O que você precisa é de um treinamento que diga, tu tem que fazer assim, assim, assim, assado, e é assim que tu consegue emagrecer mais rápido, e deu. E logo logo eu vou te mostrar um blog, e neste blog tem treinamento de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Se você está com alguma dúvida, você pode fazer na seção de comentários, que eu vou responder. E Saiba, emagrecer.